junto ao núcleo trevoso que organizava as perseguições espirituais. De uma só vez, vários de seus importantes membros foram impedidos de retomar o processo obsessivo, o que correspondia a um sério golpe em suas estruturas. A perda do chefe, um dos espíritos mais ligados ao presidente da organização, acompanhada pelo desaparecimento de Juvenal, repercutiu terrivelmente na estrutura que se mantinha aparentemente invulnerável graças ao clima de terrorismo e perseguições implantado pelos seus dirigentes. Da mesma forma, os espíritos que acabaram magnetizados pela força superior que os envolveu durante o processo de amparo a Glauco, também deixavam vazios os postos na referida estrutura drevosa. O mesmo se deu também junto à Dona Mércia com a diminuição abrupta de trabalhadores, o que tornou periclitante a estrutura de atendimento espiritual inferior, que ali estava organizada, debilitando aquele muito ativo comércio com o mundo invisível, que costumava envolver, inclusive, gente importante da sociedade. Os sinais de alerta soaram na confusa estrutura da organização. Convocados às pressas, todos os que se ligavam diretamente ao presidente acorreram, amedrontados, diante do inusitado da convocação. Era preciso garantir o equilíbrio da empresa, para que não surgissem focos de amotinados, porquanto o dirigente maior daquele grupo sabia que era sob o signo do medo e da ignorância que se fazia mais fácil dirigir toda a organização. Diante da reunião programada na qual tiveram parte todos os mais diretos responsáveis pelos núcleos terrenos de interferência e obsessão dos encarnados, a palavra do presidente se fizera imperativa. Os malditos representantes do Cordeiro estão nos atacando. Nós que nada fizemos contra eles, que estamos quietos em nosso canto, acabamos sofrendo um grave atentado em nossa estrutura, que não pode ficar sem resposta de todos os nossos soldados. Adulterando a verdade para incutir nos ouvintes a ideia de que eram vítimas inocentes, atingidas pela traiçoeira investida luminosa, o presidente sabia que precisava fomentar em seus pensamentos a noção de perigo e de indignação, diante de uma ação covarde e injusta. Se nos calarmos agora, poderemos considerar encerrada a nossa atividade e nos tornaremos escravos dos que dizem defender o Crucificado. Vejam como são mentirosos. Nossos núcleos de trabalho se instalam por todas as partes, Inúmeros representantes desse cordeiro se acham submetidos à nossa influência direta. Olhemos para a história das igrejas no mundo e vejamos como que, sob o símbolo da cruz, se fizeram assassinos, devoradores de corpos, traficantes de interesses, churrasqueiros de crianças, degoladores de inocentes, enganadores do povo usurários de riquezas sempre invocando a autorização celestial para se conduzirem por tais estradas. Na verdade, são algozes e cães mais temíveis do que o próprio demônio, que, criado para o mal, não se esconde por detrás de roupas clericais ou de textos bíblicos. Em geral, assume o que é e declara seu desejo de fazer o mal. Mas estes fingidos e hipócritas, sedentos de viúvas desprotegidas, de tesouros amoedados, de dízimos que usam para corromper e fazer campanhas políticas, tanto quanto negociatas espúrias junto aos governos da terra, como é que podem vir-nos querer dar lições de moral, ceifando em nossa própria horta alguns de nossos melhores trabalhadores? Estudando a reação favorável existente nos rostos assustados de seus interlocutores, o presidente continuou. Precisamos agir e o momento é agora. Se deixarmos para depois, parecerá que nos amedrontamos com essa primeira investida dos fantoches do Crucificado, como se eles realmente fossem melhores do que nós. Por isso, convoquei esta reunião. Desejo vigilância cerrada sobre todos os nossos objetivos, para que nenhum deles se perca de vista... E, no mais curto prazo possível, sejam atingidos os nossos intuitos sem nenhuma derrota. Além do mais, proíba a todos de comentarem as ocorrências últimas, para que isso não venha a produzir o estímulo nos fracos ou ingênuos que estejam sendo treinados em nossas técnicas de ataque que saibam que os que se ausentaram foram apreendidos por nossos inimigos e que, de nossa parte, estamos organizando um ataque para conseguirmos recuperar os que são integrantes de nossa família. E que todos se integrem nos movimentos estimulados pela necessidade de dar uma resposta à altura do ataque recebido. Que os seguidores do Cordeiro permaneçam em suas igrejas e em seus rituais, não se metendo nos caminhos que não lhes pertencem. Nossa atitude não deverá tardar. Eu mesmo, pessoalmente, irei coordenar o trabalho final de perseguição que estava sob a responsabilidade do chefe, enquanto procuramos estabelecer o seu resgate, além do de outros membros de nossa organização. Aumentem as pressões sobre nossos tutelados, intensifiquem a influência e a hipnose dos que estão sob nossos cuidados e daqueles que são seus parentes. Precisamos de mais trabalhadores. Continuemos a proteger os líderes das empresas religiosas, os nossos associados nas táticas de sedução, pelos oferecimentos de vantagens materiais. Os idiotas dos humanos não resistem a uma promessa de ganhar dinheiro e logo se entregam às tentações. Protejamos os pastores e religiosos de todos os tipos que administram nosso negócio no mundo, mantendo as criaturas na ignorância amedrontadas pela figura do demônio. Eles são importantes aliados para nosso domínio se perpetuar na Terra não desperdicem as portas de entrada na mente dos tutelados, onde encontrarem fraquezas como a gula, o sexo, a vaidade e a ambição, atuem imediatamente, porque os adeptos do Crucificado são na maioria uns hipócritas, túmulos caiados por fora, mas podres por dentro. Raríssimos desses falsos bonzinhos resistem a tentações desse tipo. Desejamos dar o troco nesses safados e fingidos do Cordeiro. Fomos forjados por antigos e valorosos lutadores que nos legaram as vantagens materiais que usamos quando estivemos no mundo e que precisamos continuar a defender, para que possamos nelas empossar os nossos escolhidos, perpetuando nosso império milenar. Entre os dois lados da vida, deveremos manter aquilo que nos pertence, o dinheiro e o poder, a influência, a corrupção, a sonegação e o desvio de verbas serão sempre as ferramentas próprias de nosso esforço em garantir para as nossas futuras gerações e para as nossas eventuais voltas ao mundo das caveiras, as mesmas condições vantajosas, as redes de interferência nos destinos e o potencial de enriquecimento que nos mantém à frente dos negócios do mundo. Com isso, Seguiremos controlando patrimônios financeiros organizados em bancos e empresas de crédito, controlaremos os meios de comunicação de massa para induzir os espíritos a se sentirem familiarizados com os conceitos morais que nos facilitem a ação, ridicularizando a honestidade, a correção, o cumprimento dos deveres, abrindo espaço nas mentes para a complacência com a roubalheira, com o interesse de parecer importante, com o desejo de enriquecimento para alimentar a fogueira da vaidade. Influenciaremos nos meios de produção para que as forças materiais possam ser dirigidas nos mercados, nos órgãos que deliberam sobre as políticas gerais, criando confusões com princípios filosóficos conflitantes, divergências de entendimentos, para que, nas infindáveis discussões e debates, o tempo se perca e as coisas não se modifiquem. Isso tudo faz parte de nosso trabalho para combater o ataque dos que se dizem leais ao Cordeiro. Da mesma forma, denegriremos suas religiões através de religiosos corruptos, verais, negocistas, pervertidos, sexólatras, debochados, demonstrando como são mentirosos os valores de sua fé. Estabeleceremos o culto do lixo e da depravação, com as imagens provocantes de corpos expostos, promovendo o sucesso das manifestações da nossa esfera, inspirando a divulgação de músicas de teor malicioso e provocativo difundidas pelos meios de comunicação de massa para obterem a aceitação da maioria dos incautos promoveremos os seus cantores e intérpretes da noite para o dia a categoria de astros e estrelas de realce, a fim de que sejam imitados por uns e invejados por outros, facilitando que nossos tutelados se alimentem desses conceitos e se esqueçam das referências ao cordeiro, fajuto e covarde, que, depois de ter se deixado matar abandonou a todos os seus seguidores sem voltar para salvá-los do mal. Esta é a ordem de vocês. Em cada escritório onde se encontrem instalados, cada consultório, cada repartição onde estejam os nossos representantes, em contato direto com nossas influências e objetivos... Em cada representação partidária ou governo, autoridades de qualquer área e local de concentração de pessoas... Aí deverá estar o nosso esforço para agirmos em resposta e no repúdio a esse tipo de ataque covarde de que fomos vítimas e que está se multiplicando por todos os lados, partindo desse bando de hipócritas que prega dos púlpitos uma pobreza que não vivem, que fazem discursos de honestidade e amor aos semelhantes, mas que promovem a corrupção dos políticos e as orgias de Dionísio. Estejam atentos aos dois tipos de religiosos que encontraremos. Os primeiros rezam pela nossa cartilha usando as mesmas estratégias. Para eles, a religião é apenas um degrau para conquistar o poder do mundo e os favores do conforto. Os segundos querem parecer ilibados, puros, verdadeiros... Protejam e apoiem os primeiros, aqueles que, em seu íntimo, se demonstrem venais ou interessados em se venderem. Recusem a companhia de religiosos íntegros, de autoridades cumpridoras de seus deveres, de homens e mulheres corretos e moralmente honestos. Esses são mais trabalhosos, e no meio da confusão que se estabelecerá pelo ataque aos demais, eles acabarão sendo abatidos por força da pressão social. Alertos, principalmente para que se afastem das instituições onde os malditos representantes do Cordeiro se empenham em orações e no contato com os que chamam de espíritos, representantes da malfadada agremiação do francês ridículo, porquanto possuem sortilégios que a maioria de nós não sabe como neutralizar principalmente quando não se deixam iludir pelos interesses mundanos. Não me refiro aos que mantêm contato conosco em seus núcleos de crenças, a pedir dinheiro, a acender velas e outras oferendas, nem aos que os procuram para a realização de suas ambições com o nosso auxílio. Esses são espíritas dos nossos». Vocês sabem como nos enfronhamos com esses servidores sensitivos e como eles nos têm sido úteis nas tarefas de dominar as consciências. Eles devem também ser protegidos por nossos exércitos e defendidos das ações nefastas da turma luminosa a qualquer custo. Vocês precisam saber que neste ataque desleal que nos atingiu, uma das mais importantes cooperadoras de nossa organização foi igualmente ferida e teve sua obra despojada de boa parte de seus trabalhadores, não se sabendo para onde foram levados. E depois disso, a nossa médium, o nosso cavalo, está meio abobalhado, sem entender o que está se passando com sua casa. Os adeptos do francês idiota desenvolveram técnicas que confundem os menos preparados e que podem produzir malefícios terríveis para aqueles que caem em suas peneiras. Vivem dizendo que não têm interesses, que não cobram dinheiro, nem desejam nada das pessoas. Prega uma transformação interior como se isso fosse possível. <risos> que as pessoas se melhorem, que se transformem e que sejam felizes fazem tudo de graça e não buscam, na maioria dos casos, sequer a notoriedade da imprensa. Com isso, as casas onde se reúnem acabam sendo locais de bastante perigo para os nossos trabalhadores. Cuidado com eles! Se precisarem de ajuda, procurem aqueles médiuns que gostam do pagamento, dos que se interessam por rituais e objetos, informações e vantagens de todo tipo, porque estes são numerosos e, em seus lugares de reunião, encontraremos um ambiente adequado para a instalação de novas sucursais de nossa instituição. Quanto aos templos do Espiritismo de Allan Kardec, proíbo que entrem neles – preferindo a tática de seguirem seus adeptos até as suas casas depois das reuniões espíritas. Sigam com eles para aproveitarem-se de seus deslizes e, quando isso acontecer, ataque-nos, envolvam-nos e escravizem-nos com pensamentos de revolta, de insatisfação, de irritação. Assim, seguramente ligados a eles, poderemos retornar ao centro espírita usando-os para criarmos problemas e desajustes, transformando-os em nossas ferramentas. Induziremos as fofocas, as posturas desafiadoras, os comentários maliciosos, as expressões inadequadas, criando a perturbação no seio daqueles que querem se tornar puros, mas que estão cheios de impurezas da alma. Percebendo que todos os seus ouvintes se achavam como que hipnotizados por suas graves palavras, atestando completo domínio sobre a Assembleia, o presidente fez breve pausa e continuou, demonstrando que a reunião se aproximava do final. Daqui a cinco semanas, estarei atuando pessoalmente no encerramento da perseguição a que incumbi o chefe juvenal, que a vinham implementando corretamente. Fizeram um bom trabalho até agora, mas, já que estão desaparecidos, daqui em diante eu mesmo vou cuidar disso. Preparem-se todos para estarem lá no dia marcado como convidados para testemunharem nosso poderio contra os asseclas do Cordeiro. Convido-os para que, nessa data, possam compor a equipe que vai presenciar e cooperar na conclusão dos trâmites com os quais estaremos atuando no mundo como os que governam as pessoas e os seus destinos, mostrando que os crimes são sempre descobertos e que não há ninguém que possa se furtar ao acerto de contas. É da lei que um olho indenize o outro, que um dente seja sacrificado para corresponder ao que se perdeu. Assim, a todos os que se viram felizes com a desgraça alheia, chega o dia em que a sua estrutura ruirá no vazio de suas torpesas. Intimos para que sejam testemunhas do que acontece com aqueles que pensam poder enganar a nossa justiça. O ódio, longamente acumulado, despejando-se sobre os envolvidos, saciará nossa sede de vingança. Até lá, estejam apostos em suas atividades e não se descuidem de nada, porque não pretendo perder mais agentes de confiança, como considero cada um de vocês. Cada fuga será exemplarmente punida por processos de tortura e repressão que vocês devem implementar de forma implacável e sem desculpa. Daqui devem sair com a certeza de que toda a compaixão é vírus do Cordeiro, que estará comprometendo nossa saúde para nos conduzir à enfermidade e à queda. E se encontrarmos alguém contaminado, tratemos de usar energia e punição para que o maldito se arrependa e sirva de exemplo para os demais. Se pediram e receberam a ajuda da organização, aceitaram as nossas condições. Juraram que pagariam o preço correspondente e, dessa forma, não há o que possam fazer para fugir ao dever de serviço à nossa causa até o fim. Com um gesto imperativo, deu por encerrada a reunião e dispensou a todos os seus participantes. Depois, fechou-se nos seus aposentos para delinear a ação para o acerto final do caso que o chefe juvenal vinham administrando em seu pessoal interesse, ligado ao destino das nossas personagens. Determinar a ampliação dos obsessores junto a Marisa, Letícia, Camila, Sílvia, Marcelo, Adalberto, Ramos, Leandro, Glauco, Glaucia e Luiz. Estudar os passos mais adequados para que... Nas diversas áreas, o círculo de influências espirituais que comandava pudesse ir sendo fechado, a fim de pegar todos os envolvidos no mesmo momento. Assim, como dissera na reunião, acertara que tudo deveria decidir-se na reunião do grupo profissional a ser realizada daí a cinco semanas deliberou que alguns seus mais íntimos servidores se ocupassem de procurar informações sobre o paradeiro de seus dois homens de confiança, buscando uma justificativa para o desaparecimento de tantos trabalhadores da organização. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos e conhecidos.